que é um exemplo de base fraca, e o ácido clorídrico, que é um exemplo de ácido forte. A amônia reage com o ácido clorídrico para formar uma solução aquosa de cloreto de amônio. E como essa é uma reação de neutralização ácido-base, há apenas uma única seta orientada aqui para a direita, indicando que a reação é realizada completamente. Vamos escrever aqui a equação iônica geral ou completa. Vamos começar com a amônia. A amônia é uma base fraca, e bases fracas ionizam apenas parcialmente em solução aquosa. Portanto, como as bases fracas ionizam apenas parcialmente, não vamos mostrar isso aqui como um íon. Vamos simplesmente escrever NH3 em nossa equação. Agora, e o ácido clorídrico? Como o ácido clorídrico é um ácido forte, ele se ioniza 100%, pois os ácidos fortes ionizam 100%. Sendo assim, em uma solução aquosa, precisamos mostrar isso aqui como os íons. É, então, temos aqui o H e o Cl-. O cloreto de amônio é um sal solúvel, portanto, em uma solução aquosa, mostramos como os íons. Sendo assim, o cloreto de amônio se dissocia em íon amônio, NH₄⁺, e ânion cloreto, Cl-. Para economizar tempo, eu já coloquei os aquosos subscritos aqui e também coloquei a seta de reação e os sinais de mais aqui. Enfim, isso representa a equação iônica geral ou completa. E podemos usar a equação iônica completa para encontrar a equação iônica líquida para essa reação base fraca ácido forte. Para fazer isso, primeiro precisamos identificar os íons espectadores. E lembre-se, esses são os íons que não participam da reação química. Como há o um ânion cloreto aqui do lado esquerdo e do lado direito, o ânion cloreto é o íon espectador para essa reação. Assim podemos eliminá-lo e uma vez que retiramos o nosso íon espectador, ficamos com nossa equação iônica líquida, que é a amônia aquosa mais H+ produzindo NH4, essa é uma forma de escrever nossa equação iônica líquida. No entanto, lembre-se de que H e H3O são usados alternadamente em química. Sendo assim, outra maneira de escrever a equação iônica líquida é mostrar que a amônia aquosa mais o íon hidrônio H3O produz o íon amônio NH4 mais água. Agora que temos nossa equação iônica líquida, vamos considerar três situações diferentes. Na primeira situação, temos o mesmo número de mols de nossa base fraca e de nosso ácido forte. Olhando para nossa equação iônica líquida, a razão molar entre a amônia e o íon hidrônio é de 1 para 1. Portanto, tendo o mesmo número de mols de nossa base fraca e de nosso ácido forte, a base fraca e o ácido forte se neutralizam completamente e produzem o íon amônio NH4. Portanto, tendo o mesmo número de mols de nossa base fraca e de nosso ácido forte, a base fraca e o ácido forte se neutralizam completamente e produzem o íon amônio NH4+. Assim, se o nosso objetivo for descobrir o pH da solução resultante, não precisamos considerar a base fraca ou esse ácido forte. Precisamos pensar apenas no cátion amônio em solução aquosa. E em solução, o cátion amônio atua como um ácido fraco e doa um próton para a água formar o íon hidrônio H3O+ e amônia aquosa. O cátion amônio, NH4, é um ácido fraco, portanto, o valor de Ka é menor que 1. E como Ka é menor que 1, em equilíbrio, há principalmente reagentes e não muitos produtos. No entanto, a concentração de íons hidrônio na solução é aumentada e, portanto, a solução resultante será ácida. Na verdade, a solução resultante será ligeiramente ácida. E a 25 graus Celsius, o pH da solução será menor que 7. Se a gente quiser calcular o pH real, a gente trataria isso aqui como um problema de equilíbrio de ácido fraco. Além disso, é importante enfatizar aqui que os íons de hidrônio que deram a solução resultante um pH menor que 7 vieram da reação do cátion amônio com a água. Os íons de hidrônio não vieram do ácido forte, Todos esses íons hidrônio aqui foram usados na reação de neutralização ácido-base. Para a segunda situação, temos mais da base fraca do que do ácido forte. Portanto, temos a base fraca em excesso. Como a proporção molar da base fraca em relação ao ácido forte é de 1 para 1, se a gente tiver aqui mais da base fraca do que do ácido forte, todo o ácido forte será usado. Aí, quando a reação for concluída, teremos cátions de amônia em solução e também um pouco de amônia restante. Então, depois que a reação de neutralização estiver completa e todo o H3O+ for usado, teremos um pouco de amônia restante. Essa amônia vai reagir com a água para formar ânions hidróxido e NH4. Como a concentração de íons hidróxido na solução aumentou a 25 graus Celsius, a solução resultante será básica e o pH será maior que 7. Se a gente quiser calcular o pH real, precisamos tratar esse problema aqui como um problema de equilíbrio de base fraca. No entanto, temos duas fontes para o cátion amônio. Uma fonte é da reação de amônia com a água para formar NH4, e a outra fonte veio da reação de neutralização. Então, na verdade, esse daqui é um problema de efeito de íon comum. A outra maneira de calcular o pH dessa solução é perceber que o amônio NH4, é um ácido fraco, e a amônia, a NH3 é sua base conjugada. Portanto, se tivermos quantidades semelhantes de um ácido fraco e sua base conjugada, temos uma solução tampão. E aí, podemos calcular o pH usando a equação de Henderson-Hasselbach. Para a nossa terceira situação, vamos dizer aqui que temos o ácido forte em excesso. Como a proporção molar de base fraca em relação ao ácido forte é de 1 para 1, se a gente tiver mais ácido forte do que base fraca, toda a base fraca será usada e teremos algum ácido forte em excesso. Devido a isso, haverá uma concentração de íons de hidrônio na solução, o que vai tornar a solução resultante ácida. Sendo assim, a 25 graus Celsius, o pH será menor que 7. Inclusive, podemos calcular o pH real da solução fazendo um problema de cálculo de pH de base forte. Uma coisa interessante aqui é que o cátion de amônio pode funcionar como um ácido fraco e também aumentar a concentração de íons de hidrônio. Só que é um pequeno aumento em comparação com os íons de hidrônio que obtemos aqui em solução do nosso ácido forte. Sendo assim, não precisamos nos preocupar com a contribuição dos cátions de amônio. Então, podemos simplesmente tratar isso como um problema de cálculo de pH de ácido forte.